Bom, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou Rosana Ramos, sou diretora da Fundação Perseu Abramo. Agradeço em nome de toda a diretoria. Vou esperar o pessoal se sentar. Está meio apertadinho aqui, mas a hora também que a gente chamar o pessoal aqui para frente, vai dar uma desocupada. Tem um pessoal que está ali fora, eu peço para entrar. Nós, nós temos uma outra sala aqui na... tá ruim o som, hein? Ah. Nós temos uma outra sala aqui na Fundação, que também a gente vai transmitir. Tem transmissão, se ficar muito apertado aqui, quem chegar vai poder ir para outra sala. É, eu quero frisar que, apesar do espaço aqui, são é um espaço... É, pequeno, para acomodar tantos amigos, tantas amigas, companheiros de partido, companheiras e companheiros de outros partidos. Mas foi uma opção que nós fizemos, é, pelo simbólico de que é poder contar com todo mundo aqui hoje na Fundação Perseu Abramo. Então, nós vamos iniciar com a exibição de um vídeo. Foi uma entrevista que o Marco Aurélio é, concedeu em julho do ano passado, é um vídeo curto, e logo em seguida a gente vai abrir, eu vou convidar para compor a mesa e a gente dá início à roda de conversa. Nessa noite nós vamos lançar um livro e depois eu vou explicar para vocês, porque faz parte de uma de uma série de, de, três, de três volumes. Hoje é o lançamento do primeiro volume, para quem também não sabia ou não sabe, amanhã o Marco Aurélio completaria 77 anos. Então fizemos um esforço de é, promover essa atividade hoje, inclusive para celebrar é, a sua obra e a sua vida. Eu quero convidar a Isabel dos Anjos, que é diretora, para falar rapidamente sobre essa entrevista que, ele, que, o Mar, que o Marco Aurélio concedeu à Fundação. Ela é a diretora responsável pelo Centro Sérgio Barque de Holanda. Isabel. Boa noite a todas e todos. É, essa entrevista que o Marco Aurélio concedeu, aproximadamente nove, dez dias antes... Do ocorrido, foi um momento que ele veio ao centro, ele se disponibilizou com muita ênfase a entregar as últimas caixas dos recortes de jornais que ele estava doando ao centro. Então foi um momento de. hoje relatar isso é um momento de muita emoção, especialmente porque, pelo que estávamos desenvolvendo. Era um momento que estávamos em conversas numa conversa a respeito da importância das implicações da disputa da narrativa nesse momento. E ele disponibilizou para o Centro Sérgio Buarque de Holanda todos os recortes de jornais que ele tinha guardado e também dos jornais que a mãe dele tinha recortado. Então, para nós, isso é uma riqueza muito grande... Esses jornais eles estão sendo digitalizados e, em breve, estarão disponíveis na base do Centro Sérgio Buarque de Holanda. E interessa-nos muito o olhar desse grande historiador sobre a temática. Então, esse filme, essa entrevista, parte dela que vai ser exibida, foi, uma, foi o dia que ele veio ao Centro entregar as últimas caixas. E, na ocasião, como prática do Centro Sérgio Buarque de Holanda, nós pedimos a ele que descrevesse o acervo e o material que ele estava doando, e também que falasse a respeito da questão da memória e do papel do centro e da fundação nessa disputa de narrativa. Então, foi esse o contexto, e ele passou conosco à tarde e nos entregou esse material restante. Obrigada. Agora nós vamos assistir ao vídeo. Também quero dizer que essa atividade está sendo transmitida pela, pela internet. Olha, a fundação do, do, do Sérgio Buarque, é, ligado à Fundação Perseu Abramo, corresponde a uma certa conjuntura política, eu diria cultural, que o país é, está vivendo. É, política porque foi num momento em, de grande ascenso do Partido dos Trabalhadores e um período no qual o Partido passava a ser reconhecido pela sociedade brasileira como uma grande força política e, mais do que isso, até como um, um fenômeno cultural do país, porque eu digo isso na medida em que, junto com o Partido, ascendiam as chamadas classes subalternas ao procênio da política brasileira. Uh, claro que nominá-lo de Sérgio Buarque era, entre outras coisas, uma forma de homenagear um dos grandes intelectuais do Brasil do século XX e que havia estado na famosa reunião de fevereiro no Colégio Sion. Uh, eu estive lá também pude vê-lo com grande emoção quando se formou, quando se fundou uh, o partido. Por que, que eu digo que havia um, também um, um momento cultural que o país estava vivendo? Uh, provavelmente com o fim da, da ditadura, ou com o declínio da ditadura, né, criou-se no Brasil... Uh, um sentimento de que havia que preservar a nossa memória. Porque os regimes autoritários são regimes que têm, entre outras coisas, a preocupação de destruir a memória. E, portanto, nós tínhamos que preservá-la. Houve várias iniciativas. A memória, digamos, mais institucional ficou a cargo do CPDOC no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, fizeram um trabalho magnífico. E a memória das classes populares, originalmente, teve no arquivo Edgar Lohenroth, da Unicamp, um dos seus pontos importantes, e hoje ainda é um, grande, é um dos grandes centros de referência, não só brasileiro, como mundial. Pode ser equiparado às, às grandes instituições internacionais que se debruçam sobre o estudo das, da esquerda, das classes populares, dos movimentos sociais, etc. É importante dizer que desde o começo, de qualquer maneira, a Fundação uh, se debruçou muito sobre não só o passado do, do PT, porque em alguns casos era um passado inclusive muito recente, mas sobre o passado em geral da, da esquerda brasileira. Mas, de uma maneira geral, eu diria que sempre houve, da parte dos dirigentes, da parte dos militantes, uma preocupação em examinar os antecedentes né, exitosos ou não da esquerda brasileira, do movimento popular, do movimento sindical, e mais do que isso, inclusive, de examinar o que havia ocorrido e o que estava ocorrendo em outras partes do mundo, na medida que o PT sempre teve também uma preocupação internacionalista muito forte. Né, e por essa razão, digamos, o a criação do Sérgio Buarque não foi uma coisa estapafúrdia, não foi uma coisa que, que criasse um, um, digamos, algo de absolutamente novo. Não, não. Estava uh, muito em sintonia com o sentimento que eh, o trabalho da Fundação desenvolvia e que o PT desenvolvia. Né? Quem tiver dúvidas sobre isso, tome a coleção da revista Teoria e Debate e vai se dar conta da importância que sempre se deu nessa nessa revista, que eu lamento que não continue mais saindo em papel, que, é, que sempre se deu muita importância na teoria e debate para é, as questões da história do, do PT. E a história do PT, muitas vezes, era uma história que antecedia muito o PT. Né? Quando se entrevista o sei, o Apolônio de Carvalho, por exemplo. O Apolônio tem uma história vastíssima antes de chegar ao PT. E que bom que ele tenha chegado ao PT. Né? Eu cito o Apolônio como uma das, das figuras, mas as entrevistas, né? agora, recentemente, essa perda extraordinária que nós tivemos, incrível, do, do Antônio Cândido também. Então, eu diria o seguinte, o, o, o centro Sérgio Buarque, ele, basicamente, é uma tentativa de sistematizar, de organizar, digamos, esse sentimento que o, que o PT sempre teve, que a Fundação eh, canalizou, né, de se debruçar sobre a sua história, não como uma quinquilharia do passado, mas como algo que, efetivamente, é de enorme importância para nós pensarmos uma cultura de esquerda no Brasil e, sobretudo, da renovação dessa cultura de esquerda, que eu acho que hoje, depois de todos os problemas que nós passamos nesses últimos tempos, é algo de absoluta importância. Né? Eu acho que há um declínio cultural do país, esse declínio cultural do país afeta a nós também, temos que ter clareza sobre isso, e trabalhos como o do Centro e como da Fundação são fundamentais para reverter essa situação. Eu estive em maio de 68 eu estava na França. Eu tenho caixas de documentos desse período. Né? Caixas de documentos desse período. Os do Chile, como eu disse, muitos eu perdi. Tenho, no entanto, alguma coisa do período da resistência no Chile, porque eu tive responsabilidades do, no trabalho exterior do, do movimento de esquerda revolucionário do MIR. Então, mas eu, eu digo o seguinte, isso aí, se eu merecesse uma biografia, que não é o caso, poderia ser importante. Se não, quem quiser estudar essas questões, né, terá aí, sem dúvida nenhuma, coleções importantes. Eu não pretendo, inclusive, me desfazer imediatamente desse material. Né? Eu pretendo tê-lo, se for o caso, digitalizá-lo e, e colocar à disposição de outras instituições. E depois tem uma parte muito grande sobre PT. Eu faço parte de uma geração e, e tenho conexões com gerações anteriores que hum, éramos grandes leitores de jornais e tínhamos um hábito muito grande de recortar jornais. Recortar jornais e. Eu me lembro que. Coisa incrível. Em, depois de 1964, quando eu tive que sair do, do Brasil, porque eu estava com, com a polícia atrás de mim, eu fiquei um período em Montevidéu. Eu estava, naquele momento, ainda vinculado ao Partido Comunista. E chegou a Montevidéu um dirigente histórico do Partido Comunista, Roberto Morena, que tinha sido, inclusive, deputado. E o Morena chegou, já era um sujeito de idade nessa época, chegou com caixas de recortes, mas caixas de recortes. E eu fiquei entusiasmadíssimo, porque eu, eu fazia a mesma coisa no Brasil antes, de, antes do golpe. Né? E, então, nós passamos, acho que uns 15 dias na casa de uns arquitetos comunistas uruguaios, colando esses recortes, organizando, etc. Então Minha mãe fazia, uma vez por semana, é, um recortes dos jornais. No começo ela colava, depois ela mandava sem colar, e todas as semanas eu recebia um envelope com esse material. É, evidentemente a família lá estimulava muito porque achava, que, e com razão, de que isso era uma, uma das formas de mantê-la é, atenta. Minha mãe fez 100 anos agora. Uma figura especial. Ele era uma pessoa que as pessoas gostava pelo seu jeito de ser e o Marco Aurélio não precisava falar em lugar nenhum do mundo que estava falando em meu nome. As pessoas sabiam que quem falava em nome do Lula, em nome do PT e pela periferia em nome do Brasil era o companheiro Marco Aurélio Garcia, uma figura especial de uma competência extraordinária. A carne se vai, mas as ideias, o humor e a beleza política continuam. O tá bom? Tá? Ele quer ouvir a minha voz. Quer que eu cante alguma coisa? É. Não. Bom, alguém pode acender a luz aí ao, ao fundo, por favor? Nós vamos dar início agora à nossa roda de conversa. E eu quero convidar aqui para compor a mesa o Luiz Dulce, diretor do Instituto Marco Aurélio Garcia e vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. Pode sentar aqui. Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores dos Governos de Luiz Inácio Lula da Silva. Aldair Rodrigues, vice-diretor do arquivo Edgar Lorhoff e responsável pelo processo de incorporação do acervo de Marco Aurélio. Carlos Ominami, presidente executivo da Fundação Chile 21 e foi senador da República e ministro de Economia, Fomento e Reconstrução do Chile. Marilena Chauí, filósofa, professora aposentada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. e Leon Lobo Garcia, que é psiquiatra, e filho de Marco Aurélio Garcia. Acho que podem todos sentar. Acho que podemos todos sentar. Como nós estamos com uma transmissão, eu vou falar em pé, que acho que fica fácil, e também, quando cada um aqui for falar, talvez em pé seja mais fácil para que todos visualizem. Como nós estamos com transmissão ao vivo, e aqui todo mundo conhece, a maior parte sabe da trajetória do Marco Aurélio Garcia, mas, para os nossos internautas, militantes, nós decidimos falar um pouquinho sobre ele, sobre a trajetória dele. Marco Aurélio nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 22 de junho de 1941. Como eu disse, amanhã ele completaria 77 anos. Durante os anos 1960 atuou no movimento estudantil e filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro. Foi vice-presidente da UNI, vereador em Porto Alegre. Estudou na França entre os anos de 68 e 69. Em 1970, voltou ao Brasil e militou no Partido do Operário Comunista, POC. Neste mesmo ano partiu para o exílio, primeiro no Uruguai e depois no Chile onde passou a militar no movimento de esquerda revolucionária MIR. Com o golpe militar que derrubou Allende em 73, Marco Aurélio, exilado, retornou a Paris. Em 1979, com a anistia, retorna ao Brasil. Torna-se professor na Unicamp foi diretor do AEL, vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFCH da Unicamp. Em 1980, ele foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. No PT, foi secretário de Relações Internacionais e vice-presidente nacional. Coordenou a elaboração dos programas de governo das candidaturas à presidência da República de Lula, em 1994, 98 e 2006, e de Dilma Rousseff, em 2010. Foi também secretário municipal de Cultura de Campinas e da cidade de São Paulo. De 2003 a 2016, foi assessor para assuntos internacionais do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mag, como era carinhosamente chamado pelos amigos, faleceu em 20 de julho de 2017, aos 76 anos. Eu vou contar um pouco agora como é que a gente chega aqui nessa homenagem. Após o falecimento dele o ano passado, nós criamos, é, foi criada uma comissão de iniciativa de amigos, e a Fundação Perseu Abramo participou dessa, dessa, dessa comissão. Essa comissão foi integrada pelo Bruno Gaspar, que eu não sei onde está o Bruno, o Bruno está lá no fundinho, no fundo, lá no canto, o Jorge Matoso, o Luiz Dulce a Mila, Mila Frati, Rosana Ramos, Vera Soares, a Vera está ali, e vários outros amigos que contribuíram à distância. E também contamos com a participação do Leon Lobo Garcia, filho dele. Esse GT ele tinha por objetivo de pensar e organizar o legado do Marco Aurélio Garcia. E o fruto desse desse trabalho da, da comissão, nós conseguimos reunir vários artigos e nós organizamos em, em três partes, é, por temática. E nós dividimos isso em volumes. Então, o primeiro volume, que é esse que nós estamos lançando hoje, é, o tema é sobre política externa. O volume 2, é, que vai ser lançado futuramente, sobre relacionada a textos e artigos sobre o Partido dos Trabalhadores e por fim o terceiro volume da série a Contribuição à história da esquerda brasileira publicada pelo jornal Em Tempo esse ainda está em organização bom então quem nos traz aqui hoje é uma homenagem, o lançamento do livro dele, a opção Sul-Americana, Reflexões sobre a Política Externa, de 2003 a 2016. É uma coedição da Fundação PCO Abramo e do Instituto Futuro, Marco Aurélio Garcia. É, nós queremos agradecer aqui aos organizadores. De novo, Bruno, acho que é bom você vir um pouquinho mais para frente. O Bruno Gaspar, cientista social, foi aluno e assessor do Marco Aurélio Garcia, a jornalista Rose Espina, que é a Rose, está ali fora. Ela é editora da, teoria, da revista Teoria e Debate, cujo Marco Aurélio cita e lamenta por não ser mais impressa em papel. Coordenadora editorial Rogério Chaves, o Rogério também deve estar ali fora. E um agradecimento especial ao Paulo Sérgio Pinheiro, que prefaciou o livro. E eu aproveito também para dar um spoiler aqui e dizer que o segundo volume, que está com os artigos já reunidos, será prefaciado pela nossa querida Marilena Schaui. E o terceiro volume será organizado pelo historiador Dainis Karipovs. Bom, como eu já disse no início, a escolha desse local, e para quem não conhece aqui a fundação, é a primeira vez que vem, aqui em cima nós temos a sede do centro Sérgio Buarque de Holanda. E, antes de passar mesmo para a mesa, eu quero ler uma mensagem. Marco Aurélio faz uma falta tremenda aos seus amigos, ao Brasil e a toda a América Latina. Ele foi uma grande figura humana e política, dessas realmente inesquecíveis. Sempre admirei a sua inteligência, o seu compromisso com a democracia e a justiça social e a sua enorme capacidade de trabalho. Sem falar no bom humor, e, na ironia, contagiantes que eram, marca, que eram sua marca registrada. Tenho orgulho de ter contado com a parceria do nosso querido MAG durante mais de 20 anos no PT e no governo federal. Ele contribuiu de modo extraordinário para muitas de nossas conquistas, tanto internas como externas. E foi um dos principais construtores do verdadeiro salto histórico que a América Latina deu na última década, em termos de desenvolvimento, igualdade social e luta por um mundo de paz e cooperação. Agora que Marco Aurélio não está mais entre nós, a melhor forma de demonstrar nossa saudade e o nosso carinho é continuar lutando cada vez mais, com mais vigor, com toda a nossa alma, por um Brasil livre, soberano e justo – e por uma América Latina de progresso e equidade. Curitiba, maio de 2018. Luiz Inácio Lula da Silva. Lula livre! Lula livre! E eu passo agora a palavra... É, aqui a mesa, são, é, eu quero também registrar a presença de vários amigos e também de companheiros nossos de outros partidos, de organizações, de instituições. Nós não vamos nominá-los porque aqui é, estamos entre amigos e, e todos é, queremos agradecer a presença de todos e todas aqui. Passo agora para o Luiz Dulce. A mesa, cada um aqui vai falar cinco minutos, e depois a gente abre para algum, para os amigos que quiserem fazer uso da palavra por três minutos, aí a gente vai conversando. Dulce. Boa noite né, a todas as amigas, as amigas. É, como aqui, acho que ninguém tem pretensão de, de esgotar o sentido de uma homenagem como essa e do lançamento do livro, eu queria apenas informar, acredito que a maioria dos das pessoas presentes não conhecem essa coisa do Instituto Futuro Marco Aurélio Garcia. Foi uma iniciativa do da UMET, Universidade Metropolitana para a Educação e do Trabalho, que funciona em Buenos Aires, que por sua vez é uma universidade mesmo com todos os cursos, as estruturas, as características de uma universidade criada pelo movimento sindical, pelo movimento dos trabalhadores da Argentina. Foi, inclusive, fundada uns tantos anos atrás, com a presença do Lula, que era presidente da República naquela época, e presidente da Argentina e tudo. Bem, é, o, a UMET, essa universidade, tinha decidido criar uns, um centro, um instituto, que iria se chamar Instituto Futuro, né, dedicado à causa do desenvolvimento compartilhado e da integração da América Latina. E tinha convidado o ex-presidente Lula para ser o patrono, tinham me convidado para ser diretor, convidado também o professor e jornalista argentino Martim Granovski para ser o coordenador executivo. O Marco Aurelio, na ocasião, estava no governo federal, então não podia assumir funções oficiais, né? mas era um colaborador ativo desse desse processo, desse projeto do Instituto Futuro. E, no processo de criação, houve o falecimento do Marco Aurélio. Então, os argentinos propuseram a nós, não foi uma... Nós aceitamos e achamos uma beleza, né? muito justo e muito significativo, mas foi uma proposta do reitor, dos diretores argentinos, dos sindicalistas, que são mantenedores da, da universidade, que o Instituto, então, passasse a se chamar Instituto Futuro Marco Aurélio Garcia. E, na época, eles, o lançamento foi feito aqui, no Sindicato de Metalúrgicos São Bernardo do Campo, com a presença de grandes personalidades progressistas da Argentina, brasileiros também. E, então, adotou-se o nome de Instituto Futuro Marco Aurélio. Naquela ocasião, nós, de novo, concordamos muito, endossamos tudo que eles disseram, mas a principal mensagem dos, dos companheiros da Argentina era que eh, a América Latina, essa causa da integração, do desenvolvimento compartilhado, da superação das desigualdades, da afirmação da soberania, tem, naturalmente, muitas referências históricas nos nossos, nos nossos diversos países e muitas referências atuais. Mas o Martin que disse na ocasião uma coisa que provavelmente não existiria hoje, né? então, naquele momento, na América Latina, ninguém que transcendesse o seu país de origem e representasse o conjunto da, dos países. Ninguém que conhecesse tanto a região, a América do Sul, a América Central, país, país por país, cultura, né? até nós colocamos na introdução do livro, porque culinária, né? É, tradições etílicas, é, foi, foi dito isso. <risos> Como nós sabemos, que né? acho que o Marco Aurélio ia gostar, sobretudo, dessa é. referência. <risos> é. Mas, é, em um certo momento, o, o Martin diz, é, o Marco Aurélio foi a coisa mais próxima de um cidadão latino-americano que nós já tivemos em qualquer tempo, em qualquer momento. Né? É, ele encantava os argentinos imitando os compadritos portenhos na Argentina. Né? Fala um chileno mais rápido e difícil de entender. Falava um chileno mais rápido e difícil de entender do que o do próprio Ominami. Né? Então, é, e é verdade, ele tinha uma paixão por essa... Não era só uma identidade política, racional, mas uma paixão pela causa né? da, da América Latina. Então, a ideia de, de um instituto criado pelos argentinos, mantido pelos argentinos, né, que tem sua sede física aí em Buenos Aires, embora terá estruturas aí modestas em outros países, que tivesse o nome de um, de um pensador né, e de um dirigente político brasileiro. É, o Instituto já fez algumas atividades no Fórum Social Mundial, lá em Porto Alegre, lá em, lá em Buenos Aires mesmo, é, em Montevideo, é, enfim, em parceria, fizemos recentemente um seminário em parceria com a Fundação Hebert, aqui em São Paulo, né? mas vamos ter diversas linhas de trabalho, de publicações, de, de formação, de extensão, etc. Não é o caso de tomar o tempo aqui. Mas a primeira publicação do Instituto não podia ser melhor, né? em parceria com a Fundação Perseu. É esse primeiro livro. Vamos ser coeditores também dos, dos próximos. Esse livro que está sendo lançado aqui hoje o Martin granovski que muitos devem conhecer, já se ofereceu para traduzir gratuitamente e deverá ser lançado nos próximos dois meses em espanhol, na Argentina, mas para distribuição em toda a América Latina. De novo, em parceria, Fundação Perseu Abramo, Instituto Futuro Marco Aurélio e a editora Outubre de Buenos Aires, que é ligada ao movimento sindical argentino. É, não apenas para homenagear o, né, aquele que, é, que dá nome ao Instituto, mas para... É, com isso eu encerro, porque os argentinos que fundaram o Instituto acham, nós que temos a honra de dirigi-lo, também achamos que o Marco Aurelio tem, de fato, um legado de pensamento e de atuação. Quem lê esse livro vai comprovar isso. Né? Eu tenho lido, enfim, muita gente aqui também, uma série de coisas sobre a América Latina, mas poucas pessoas pensaram de maneira tão ampla, tão abrangente, dimensões econômicas, sociais, históricas, culturais, institucionais. Tem um artigo nesse livro que é sobre a arquitetura político-institucional da integração. Ninguém... Outro dia eu estava com o um ex-presidente da Colômbia, e foi secretário-geral da Unasul, Ernesto Samper, ele falou ninguém foi tão longe na discussão Desse tema, em nenhum país da América Latina, em nenhum órgão multilateral. Então, de fato, há um legado que, mais do que ser preservado apenas, precisa ser compartilhado, trabalhado, né? difundido, ou ser transformado em objeto de reflexão, analisado, criticado, se for o caso, que pode ser e com certeza será muito fecundo. Então, esperamos contar com a colaboração de todos aqui, né, para as atividades que o Instituto Futuro, Marco Aurélio Garcia, é, vai realizar. Sempre em parceria, porque não faria sentido fazer coisas assim. É, a revelia dos demais, né, de tantas instituições que certamente vão querer trabalhar nessa perspectiva também. Então, para nós é uma honra sermos coeditores né, desse desse livro, que, além do mais, acho, acho que ficou muito bonito como objeto-livro, ficou muito bonito. né? Esbelto, como era o Marco Aurélio. <risos> Antes de passar para o Celso Morim, eu quero justificar aqui a ausência de três mulheres. né? E Uma delas é a presidenta Dilma, que não pôde comparecer porque está em atividade no exterior, senão seguramente aqui estaria. A presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffman, que está em Curitiba, hoje o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mojica, visitou o presidente Lula. E a Mônica, que é secretária de Relações Internacionais do PT, também está com a Gleise nessa. teve que ir para Curitiba nessa atividade. Então, isso são três mulheres. É, que eu gostaria e tenho o prazer de poder justificar a ausência aqui. Então, Celso. Bom, boa noite a todas e a todos, especialmente ao Leon aqui, ao seu filho, que estão aqui certamente com a sua, continuarão a honrar a memória do Marco Aurélio com as suas próprias realizações. É, enfim, é difícil eu falar do Marco Aurélio e acrescentar ao que já foi dito. Eu diria algumas coisinhas, assim, rápidas, do nosso... É muito arriscado quando você vai falar dessas coisas, você diz assim, ah, você começa a falar de outra pessoa, você começa a falar de você mesmo. Na realidade, isso ocorre com enorme frequência a gente tem que se policiar. Mas eu, eu, eu vou apenas ilustrar, apenas que isso são passagens, os meus encontros com Marco Aurélio Garcia ao longo da vida. Não é? ah, nós fomos contemporâneos e, e, e descobrimos que seguramente teríamos que ter visto um ao ou outro, embora nós não tenhamos tido contato consciente na época da UNE, porque o Marco Aurélio foi vice-presidente da UNE, encarregado da parte cultural da UNE, e eu fui, já era um jovem assistente de direção de cinema do Leon Hirschman, que era um filme financiado pela pela União Nacional dos Estudantes. Nessa época havia várias outras pessoas, também muito, Carlos Estevão, muitos outras pessoas importantes que lidavam com o cinema, e, e nós, então, seguramente nos encontramos, porque, além disso, eu, nessa época, era jovem, não pertencia a nenhum partido, mas talvez por influência, sobretudo, do Leon Richman, que era um, um, um, um marxista muito, muito, muito forte, ele me levava, eu era mais garoto ainda, ele me levava sempre a reuniões na casa do Alex Vianney, que era um crítico de cinema, a qual o Marco Aurélio também frequentava. Então, nós nos víamos assim, episodicamente, mas sem, digamos, um convite. Anos mais tarde, em função... É, de uma necessidade até da minha filha que ia estudar em Campinas, um amigo nosso mencionou que eu tivesse que eu deveria procurar o Marco Aurélio e assim foi feito. Mas o que eu queria chamar a atenção, isso está mencionado no artigo que tiveram a generosidade de publicar no livro, porque eu acho que é um momento que espelha muito, características que são muito especiais do Marco Aurélio, que é essa inteligência viva, essa capacidade de, de aprender uma coisa com rapidez, de não deixar nada sem resposta. E é uma história que envolve um amigo comum nosso, Heitor Oduair Macedo, que obviamente o Leon conhece muito bem, que é um psicanalista radicado na, na França e, e casado com uma escritora para falar aqui das mulheres também, muito importante, que é... é, é Leslie Kaplan, que ganhou o prêmio esse ano, um prêmio que foi criado pelo Balzac lá. Então, era um, era um círculo onde Marco Aurélio, dentre os seus múltiplos exílios, um deles foi na França, onde ele teve contatos os mais variados. Mas, em um determinado momento, eu, esse meu, nosso amigo Heitor, que era um... Além de psicanalista, ele era um grande ativista intelectual, ele resolveu fazer uma entrevista com Sartre. Né? Era uma grande ousadia, digamos, fazer uma entrevista com Sartre, já idoso, mas uma pessoa. Né? E ele ele convidou várias pessoas para fazerem parte, eu soube que depois que o Éder Sader, irmão do Emir, estava lá também, e o fotógrafo, foi um grande fotógrafo, a Lécia Andrade, que faleceu, que fotografou a entrevista, mas tinha uma pessoa que faltava, o Heitor disse, uma, que era o Marco Aurélio, disse, Marco Aurélio, você tem que ir. E o Marco Aurélio disse, mas por que eu? Você já tem o Éder é você mesmo, então você tem que ir, porque você é o único que vai conseguir colocar o Sartre contra a parede. Então, eu, eu publiquei um artigo com esse título, O Homem que Colocou o Sartre Contra a Parede. Na realidade, eu acho que ele não foi, afinalmente, mas ele era o homem que... Foi? O é o, Ed, o Ed, contou uma história sobre o Ed, era um pouco diferente, mas não importa. Como, como dizia, aliás, esse título é inspirado num outro filme, eu gosto muito de cinema, que é O Homem que, o homem que Matou o Liberty Valance. Né? E, e, não sei se vocês lembram a frase final do, do filme, é muito interessante, porque... O homem que matou Liberty Valance não é o homem que matou o Liberty Valance, e alguém diz, não é o herói do filme, né? e alguém diz lá assim, não, tem uma é, proposta agora de fake news, mas só que aquela. usada sem assim, aquela maldade de hoje, era, era dizer o seguinte, no Velho Oeste tinha uma regra, né? quando você tem uma lenda e você tem um fato, se a lenda contraria o fato, publique a lenda. Então eu botei lá, o homem, que, o homem que colocou o Sartre contra a parede, que para mim a lenda é muito mais interessante do que qualquer outro fato. Então, anos, então esse, foi, digamos, esse era o tipo de convívio de amigos comuns que nós tivemos, e, digamos, o que muito me honrou ter a oportunidade de trabalhar junto com Marco Aurélio. Mais tarde, numa coisa mais assim, específica, eu acho que é interessante também para ver a capacidade dele de articulação, sempre. Eu fui ministro, como alguns sabem, no governo Itamar Franco, fui ministro das Relações Exteriores, e eu tinha uma grande preocupação diante dos partidos trabalhadores, lá está aqui a Silvia Portela, que eu vi de longe, e que participou de uma primeira, a primeira vez, que um, que um presidente da CUT foi ao Itamaraty, numa cerimônia eu convidei o Meneghelli para, para um almoço. Né? E, e a Silvia foi também nesse almoço, ela de se lembrar. Eu tinha uma grande preocupação, que digamos que, por causa da... da da justificada preocupação com o neoliberalismo, porque afinal das contas o Mercosul tinha nascido na época do Collor, até tem, tem que dizer. Quer dizer, o Mercosul político vem de antes, de certa maneira, mas ele ganha. Ele se tornou órgão, foi tratar Tratado de Assunção, a gente tem que. A realidade é realidade, não há como desmentir, a gente não pode apagar, fazer, fazer feito. Era feito na União Soviética, com as imagens do Trotsky, lá, o, que inspirou o teu nome lá. Então, não, não, não podia, a gente não, não, pode, não pode apagar a realidade. Foi no governo Collor que foi assinada então havia toda aquela, aquela digamos assim, impregnação, é, ou suspeita de impregnação neoliberal, liberal, mas na época nos se falava muito neoliberal, com relação ao Mercosul. E eu, tinha, eu como achava muito importante preservar o Mercosul, não tanto pelo lado econômico, mas pelo lado político, e estava preocupado, por isso convidei o Meneghelli, convidei, mas e queria falar com alguém que tivesse proximidade com o presidente Lula, que eu achava que ia ganhar a eleição, isso era o 94. E até a Copa do Mundo, mas não por causa da Copa do Mundo, agora estamos em outra, mas até a Copa do Mundo, mas, tudo até o plano real, parecia certo que o presidente Lula iria ganhar a eleição. E eu não estava interessado no mais, mas eu queria preservar o Mercosul e... Algum, um amigo comum, disse assim, a pessoa para você falar é o Marco Aurélio Garcia. E nós tivemos um encontro quase, quase clandestino, afinal das contas, eu era ministro do governo Itamar, cujo candidato era Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos um encontro quase clandestino, é, num café da manhã, no Maxud Plaza, no qual nós discutimos amplamente a questão, a questão do Mercosul, da qual, e eu acho que, digamos, o Marco Aurélio saiu realmente convencido que era preciso preservar o Mercosul, independentemente da discussão que se fizesse específica sobre tarifa ou sobre os direitos trabalhistas, como é que seriam preservados, etc. Como todos sabem, depois a evolução do Mercosul, não vou entrar nisso agora, mas ela preservou muito todo esse aspecto social, Ela não, no Mercosul não, não pode ser jamais ser acusado. Aliás, o grande erro é que as pessoas que atacam o Mercosul atacam por entender uma coisa errada. Ela não é uma união puramente econômica e comercial, é uma união política, né? e com então, forte conteúdo social, enfim, vários outros aspectos. Então, já, então nessa época, se criou uma aproximação maior, e que eu continuei vendo Marco Aurélio, episodicamente, em, em, em várias situações, e mais tarde, tive quando tive a honra, eu achava, sei que o Marco Aurélio ia ser o ministro das Relações Exteriores, sinceramente, e achava que seria, teria sido ótimo. Mas o presidente Lula, eu acho que a escolha dele não foi pessoal, até porque ele não me conhecia. Né? A primeira escolha do presidente Lula, contrariando tudo o que costuma dizer a imprensa, é que ele queria um ministro das Relações Exteriores que fosse vinculado ao Estado, de alguma maneira. Né? Não dá a ideia de que a política exterior era uma coisa só de partido. Né? Então, eu acho que essa foi a opção, ele deve ter ouvido coisas simpáticas lá, a meu respeito, o próprio Marco Aurélio deve ter dito isso a ele, deve ter falado com ele, e acabei sendo eu o ministro, mas o Marco Aurélio sempre teve um papel fundamental durante todos os anos da política externa, muito especialmente na questão da América do Sul, e da América Latina e Caribe em geral, mas não, nela, não apenas nela. Uma questão complexa que nós tivemos, o Dulce lembra, porque ele foi outro que me ajudou, nas primeiras discussões, que eu, a primeira discussão que eu tive sobre Alca, por exemplo, nós éramos, temos que falar das realidades, eram uns quatro ministros que estavam reunidos, é, eu era o único que era contra a álcool ali. Era o ministro da Fazenda, né, o ministro da Indústria e Comércio e o ministro da Agricultura. Né. Todos queriam levar a álcool adiante, cada um à sua maneira, e eu era o único que não. E aí eu não tinha como, como é que eu ia fazer, como é que eu ia lidar com outros ministros, provavelmente mais poderosos, certamente mais poderosos do que eu, eu falei, não, é que só com Lula, não é só com Lula, só com o presidente. Então, tive que recorrer ao presidente, e aí tive o apoio muito forte do Marco Aurélio, do Dulce, me lembro muito claramente, numa reunião que nós tivemos, deve, talvez ele não se lembra, para mim foi muito importante, foi muito importante. É, e, enfim, e alguns apoios assim mais condicionados, mas também... Importantes de outras pessoas, mas esses foram fundamentais. Marco Aurélio, lá, então, em todos esses momentos, ele era também, digamos, um estrategista. Não é pensar que o Marco Aurélio é apenas ele era um estrategista e o tempo todo nós discutimos e tínhamos ideias sobre todos os aspectos da nossa, da nossa realidade, seja da maneira de, re, de combater a invasão, um dos primeiros desafios que nós tivemos. Aliás, antes desse, um primeiríssimo desafio que nós tivemos foi com relação à questão da Venezuela, em que nós criamos o grupo, o presidente Lula criou a, o, o grupo de amigos da Venezuela, e Marco Aurélio foi uma pessoa absolutamente fundamental nas conversas que todos que nós tivemos, e outra pessoa que também deveria estar fazer parte dessa homenagem é o Samuel Pinheiro Guimarães, eu devia dizer que também tinha uma relação de primeira qualidade com o Marco Aurélio. Então, quer dizer, todas essas ações o Marco Aurélio era absolutamente fundamental. Mas, além de participar da estratégia de discutir e de ajudar muito, o Marco Aurélio era sempre a última pessoa, antes do próprio, a rever os discursos do presidente Lula discurso de política internacional. O que é de uma extrema importância, pois eu já tinha um... um, um me lembro de um Mark George Bundy, um cara que trabalhava para o Kennedy, dizia, que ele dizia que, é, é, em inglês né, speech making is policy making, quer dizer, fazer um discurso é fazer a política. E Marco Aurélio, com a sua... e ele dava sempre o tom político que esses discursos que vinham do Itamaraty, eu me, eu me eximia de ver antes porque eu sabia que ia mudar. Então, é, é, então não, não queria me dar um trabalho. Eu só olhava também no final para ver se tinha alguma coisa assim que contrariasse algum, algum, algum interesse de Estado. Assim. Mas, na realidade... É, o Marco Aurélio tinha, e ele dava, digamos assim, aquele sabor político aos discursos que muitas vezes os discursos que vinham do Itamaraty, ainda que corretamente, tecnicamente, do ponto de vista técnico, não, não, não, não tinham essa, essa força que ele ajudava a imprimir. Em tudo isso ele participava. Agora, eu queria chamar a atenção, quer dizer, isso, sem, sem diminuir a importância que ele teve em muitos outros, muitos, muitos outros aspectos, tudo, em tudo o Marco Aurélio participava, ele era um conselheiro do presidente Lula muito próximo, ele era também uma pessoa em quem os outros líderes lá Latino americano, só é algo importante de dizer, viam digamos assim, uma espécie de alter-ego do presidente Lula, não é coisa que não era o meu caso, eu era visto assim como, de certa maneira, Sérgio Somonínez é o malo, porque era, era digamos, o um Estado brasileiro, falando, com, inclusive, quando eu tinha que discutir com o Paraguai, o cordas que viu isso, sabe disso, e disse assim, não, olha aqui, pacta assunto servanda, né? quer dizer, então, vinha com aquelas coisas de direito internacional, chatas e tal, e o Marco Aurélio, com o jeito dele, com o conhecimento dele, tinha uns contatos, que, obviamente, eu não poderia, nem deveria, ter da, da mesma forma. Então, isso foi presente em inúmeras, inúmeras... Nós teríamos que ter um trabalho, talvez, um dia, onde reconstituir todas essas coisas, não sei se uma, nos papéis que Marco Aurelio guardou, mas, por exemplo, as discussões na Bolívia, não, é? não só em relação à nossa questão do gás, que ele também teve mas também em questões internas, ajudar a resolver problemas internos dos países, porque ele era uma pessoa que tinha muita credibilidade. Ele conhecia os partidos de esquerda como ninguém, mas conhecia os outros partidos também. Né? Então, essa, essa presença dele era absolutamente indispensável. Quando o Brasil resolveu ter uma ação, foi muito contestada, eu sei que alguns aqui contestam muito, da presença no Haiti, o Marco Aurelio passou duas semanas lá, não é porque ele que tinha que conhecer, saber direitinho quais eram as tendências, ele conhecia já muitas pessoas da esquerda, inclusive em função do Fórum de São Paulo, não foi mencionado aqui até agora, mas, obviamente, algo de grande importância. Então, ele tinha essa, essa, essas qualidades. Então, essas qualidades não, essas características da personalidade dele. Agora, acima de tudo, eu quero dizer que foi um grande prazer conviver, um prazer humano conviver com, com o Marco Aurélio Garcia. Não é uma pessoa de uma inteligência rara, de um senso de humor, assim, imbatível. Eu estava até pensando aqui, não, não lembrar as tiradas de humor do, Paulo, do Marco Aurélio Garcia, porque não eram só tiradas de humor, eram tiradas de humor extremamente inteligentes, né, extremamente aplicáveis. Às vezes você estava assim, sentado com ele atrás, o na frente, ele falava alguma coisa, era impossível você conter o riso, tinha que disfarçar, etc. E tal. O, o convívio com ele era assim... É, especial, o carinho que o presidente Lula dedicava a ele, como está demonstrado na mensagem, era algo assim muito, era um carinho fraterno, e, e, e acho que algumas vezes até vendo o Marco Aurélio até como um irmão mais velho, né, que era de fato, e então eu acho isso, eu acho que foi para mim um grande privilégio, uma grande alegria ter convivido de perto, ter dividido com ele as angústias todas que nós tivemos na política internacional. É, ter recebido o apoio que eu precisava como chanceler de uma pessoa que tinha confiança direta do presidente. Eu também ganhei muita confiança, mas a do Marco Aurélio era diferente, era uma coisa que tinha 30 anos, sei lá quantos anos, eu não, eu era ali um novato. Então, foi muito importante e eu acho que ele é fundamental, tem que ser lembrado em todas as conquistas. Acho que o Marco Aurélio hoje estaria tristíssimo, eu acabei, não é o um momento, talvez, no um momento de homenagem, de falar coisas tristes, mas eu tenho que falar uma coisa triste, porque acho que a gente tem que pensar nisso. Estava conversando aqui com um rapaz do Brasileiro que trabalha na Unasul. A gente vê é uma obra que teve tanta, tanta importância está sendo destruída. É? E é uma coisa assim, de uma mesquinharia é, indizível, porque não é nem dizer que você não concorda com a Unasul, com a hora. Tudo bem, você tem um organismo internacional possibilidades de fazer isso, deixar de fazer aquilo, né, ativar mais. Mas paralisar, sair, é uma coisa para devolver tudo para a OEA, para devolver tudo para aquilo que a gente se esforçou para evitar essa hegemonia dominante norte-americana na nossa região. Isso é muito triste. Eu estava me dizendo que na página do Itamaraty, desculpem falar isso, mas eu tenho que falar. Na página do Itamaraty, tinha assim, as três nos organismos regionais, as primeiras vinham, Mercosul, Unasul, Celac. Agora está Mercosul, Celac e OEA. O Iá não é um organismo nosso, o Ia é um organismo que foi criado para servir a outros interesses. Não é? E o Marco Aurélio certamente estaria triste, mas não só triste, porque ele estaria, como pela inspiração deles muitos de nós estamos, lutando ainda para mudar essa situação, para trazer de volta essa, essa visão, ao mesmo tempo ativa e altiva, como está dito num dos artigos, mas também alegre e feliz, pensando num futuro melhor, e é isso que nós devemos a essa pessoa extraordinária, essa figura humana extraordinária, esse grande político, esse grande historiador, como foi mostrado aqui, Marco Aurélio Garcia, a quem eu devo tantas homenagens e tantas boas lembranças. Obrigado. Obrigada, Celso. a palavra agora para o Aldair Rodrigues, que é vice-diretor do AEL. Bom, eu queria começar agradecendo o convite por estar aqui hoje, integrando essa mesa, representando o meu departamento é, na Unicamp, que é o departamento de História, onde o professor Marco Aurélio dava aula, uma das primeiras gerações de professores do departamento. Eu faço parte da segunda geração, é meu terceiro ano como professor na Unicamp. Então, a gente vai seguir no caminho que foi aberto por ele, nesse arquivo que foi constituído ainda durante a ditadura. Teve um papel fundamental do professor Marco Aurélio para preservar a memória dos movimentos sociais no Brasil. O núcleo inicial dessa documentação era do militante anarquista Edgar Allan Roque, que dá nome ao arquivo, né? era um acervo que estava sendo ameaçado de destruição aqui no, no Brasil em São Paulo, isso foi levado clandestinamente para a Unicamp, o núcleo central desse acervo era clandestino, e depois, durante o declínio da ditadura, isso vai sendo incorporado de forma mais institucional, é transparente, etc., até se configurar finalmente o arquivo Edgar Lohenroa. Quando ele concebe esse arquivo, ele diz claramente que o céu era o limite desse arquivo, ou seja, nós continuamos incorporando acervos. Hoje, eu queria mencionar isso, nós incorporamos o Centro Pastoral Vergueiro, que tem uma documentação muito importante dos movimentos, grevistas, panfletos, uma memória muito importante dessas resistências, principalmente do ponto de vista dos trabalhadores. Os caminhões estão chegando na Unicamp, esse momento são dois caminhões, então nós continuamos incorporando. É um arquivo muito dinâmico, né? Durante a década de 80 nós nós fomos a partir da década de 80 e na década de 90 nós fomos incorporando também a documentação vários acervos do movimento LGBT. Nós temos, por exemplo, o jornal o Lampião inteiro. Isso está digitalizado. O professor Marco Aurélio Garcia, junto com outros diretores que passaram por esse arquivo, criaram, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, um acervo... Um, desculpa, um laboratório avançado de digitalização, apesar dele ser um homem gutembergiano, né? ele é analógico, ele resiste ao meio digital, mas é generoso com a visão de futuro que ele tinha eles conceberam esse laboratório que nós agora vamos utilizar para digitalizar o seu próprio acervo. Eu queria falar um pouquinho desse acervo que nos foi generosamente cedido, doado pela família, agradecer ao Leon e toda a família. Nós nos sentimos muito honrado. é uma responsabilidade imensa preservar essa memória desse sonho de um país mais justo, e também do lugar desse país no mundo. Acho que a fala do Celso Amorim deixa isso muito claro. Bom, são basicamente 200 metros lineares de documentação, uma boa parte dela é bibliográfica, tem várias camadas de história ali. Acho que começa com a atuação dele no movimento estudantil, ainda no Rio Grande do Sul, ainda na escola, no Grêmio. né, Leon? Tem várias reportagens que saíram desse Grêmio, jornalzinho que tinha ali nesse Grêmio. Com isso, você vai acompanhando posteriormente a vinda dele para o centro-sul do país, a sua formação. As várias camadas de história formadas durante o exílio, então você tem documentação, escritos, manuscritos inéditos, muitos manuscritos inéditos que nunca foram publicados, é, é, produzido ainda durante a, o exílio no Chile, depois na França. Você vê claramente ali a penetração a, do pensamento de Sartre né, na sua obra, nas suas ideias. Então é um acervo que permite reconstituir não só a trajetória política, a ação política, do Marco Aurélio Garcia, mas também a sua formação, as suas ideias, os seus projetos para o país. Eu gostaria de destacar aqui os rascunhos dos programas de governo, que estão todos nesse acervo. Nós vamos preservar isso com muito carinho os seus cursos na Unicamp, como é que ele vai evoluindo teoricamente, como é que vai se transformando né, ao longo do tempo, as emendas disciplinas, os fichamentos. Nós temos a biblioteca dele, é claro, e não, nós não vamos ter só os livros, nós vamos ter também junto, é um privilégio isso para qualquer pesquisador interessado na história das ideias, as anotações que ele fazia em relação a todos esses livros e muitos recortes de jornais, ou seja, como ele apreende o que está acontecendo no país, o que ele acha que é digno de ser preservado, o que vai ser recortado e como vai ser recortado, etc. Além disso, nós temos também muita documentação relacionada à pesquisa de opinião, como é que ele lia essas pesquisas de opinião, ele era um estrategista, isso ficou muito claro também na fala de Celso Amorim. Então, como é que ele planejava essas campanhas, os discursos políticos etc. Ou seja, é um acervo incrível que, né, que está agora na Unicamp, É nossa responsabilidade a preservar tudo isso. É uma responsabilidade imensa. E eu gostaria de destacar um núcleo que eu acho que também é importante, que é o da nossa aproximação com a África nos anos 2000, do ponto de vista da política externa, né? nessa grande inflexão que acontece na nossa política externa, que são as políticas sul-sul, na fala anterior ficou muito claro a dimensão desculpa, aqui do Mercosul, mas aparece também nesse acervo Marco Aurélio Garcia, de forma muito saliente, eu gostaria de sublinhar bastante isso, é a nossa aproximação com a África, que é uma aproximação não só no conceito internacional, repensando o nosso lugar no mundo do ponto de vista diplomático, mas eu acho que também mexe com a nossa história. Eu sou historiador, ele era do Departamento de História, do qual eu faço parte atualmente. Eu acho que essa aproximação mexe também com a nossa consciência histórica, eu acho que ela desestabiliza o nosso olhar eurocêntrico sobre nós mesmos, eu acho que isso tem uma série de desdobramentos do ponto de vista do combate ao racismo. Né? Olhar a história é um antídoto contra o racismo, não tenho dúvidas disso, ou seja, a aproximação com a África não é só do, no presente, ela nos leva a repensar a nossa própria trajetória histórica, a formação histórica do país. Não é? E isso teve desdobramentos também do ponto de vista das políticas públicas para a educação, a lei... É, que obriga o ensino de história da África nas escolas, está fazendo 13 anos, ela não foi plenamente implementada, a nossa luta agora é justamente para isso. né? Mas eu acho que tudo isso fazia parte desse sonho de país que está preservado nesse acervo. né? De todos aqui nessa mesa, eu acho que eu fui o único que não o conheceu pessoalmente, quando ele saiu da Unicamp eu ainda estava, eu era estudante. né? Quando eu terminei, quando eu entrei no doutorado ele já estava no governo, portanto, quando eu vou como professor. Para a Unicamp, ele já não estava mais no departamento. né? Mas eu tô lá numa instituição que certamente tem as marcas dele no nosso cotidiano. A sala de consulta desse arquivo é... leva o nome dele. Esse certamente é um dos principais centros de documentação do mundo a respeito da memória dos movimentos sociais, né? da luta dos trabalhadores. E é nosso desafio agora preservar isso. Nesses termos. Uma última dimensão que eu queria destacar em relação a esse acervo é essa tensão dele com o meio digital, que eu acho que ele acabou encaminhando isso muito bem. né Ele era um imigrante digital. Ele imprimia obsessivamente os e-mails. E nós temos, para a felicidade dos historiadores, esses e-mails impressos porque uma um das grandes aflições dos historiadores hoje em dia em relação à memória da nossa época é isso, como você preserva, preserva o que nasce é digitalmente. Felizmente. Pois é. E eu, o Marco Aurélio, para a nossa felicidade, ele era, um, ele era um imigrante digital, portanto esse sotaque dele, não é, que resulta nesses e-mails impressos, nos permite reconstituir seu universo relacional, a sua correspondência nesses papéis que foram impressos. Eu estou, então, muito satisfeito, muito honrado de estar aqui representando o Departamento de História da Unicamp, onde Marco Aurélio trabalhava, o arquivo Edgar Allan Roe que ele fundou e nos deixou agora essas missões, que a nossa geração, a segunda geração de professores, vai... Continuar, Então, é uma honra muito grande. Vocês estão convidados a visitar sempre esse acervo, estamos abertos a parceria o tempo todo. Certamente faremos uma homenagem a Marco Aurélio em agosto. Não fizemos esse semestre por conta da luta dos trabalhadores da Unicamp, que está acontecendo nesse momento. Nós estamos passando por uma greve. E, a partir do segundo semestre, certamente nós vamos pensar a sua trajetória na Unicamp e vocês certamente serão convidados. Então, muito obrigado, Rosana. Nós que agradecemos a sua presença, eu quero passar agora para o Carlos Ominami. até que nada, quero. Agradecer la oportunidad de estar aquí, de compartir con, con ustedes. Me excuso, voy a tratar de hablar despacio en español. Compartir, decía, con, con todos ustedes, amigos de amigos, compañeros de tantos de tantos años. Amigos y compañeros de tantos años. Y compartir también con, con León, a quien conozco prácticamente desde antes que, que naciera. Yo quiero decirles que yo conozco a Marco Aurelio desde hace casi, casi 50 años. Nos conocimos eh, en Chile. Y quiero decir que fuimos en primer lugar, eh, en un primer momento, compañeros, compañeros de lucha en el MIR. Fuimos después... Eh, Amigos, ya en Chile, compartiendo posteriormente el exilio en Francia, y no solamente fuimos compañeros y amigos, al final incluso decidimos, siendo ambos de familias muy pequeñas, que íbamos a ser una especie de hermanos. Así lo así lo sentido yo, así lo vivo con con Marco Aurelio. Quiero decir que la, La última vez que yo lo vi fue en abril del año pasado. Fue en Chile, en Santiago. Fue en un encuentro precioso, 25, 30 personas, que era un encuentro de un encuentro que lo llamamos uh, amistoso pero intergeneracional. Estaban allí varios de los viejos que sobrevivimos a todas nuestras eh, historias, pero también llegaron muchos jóvenes, los jóvenes eh, de la nueva izquierda chilena, jóvenes eh, que son diputados, eh, que no habían nacido incluso en ese tiempo. Creo que cuando se cuente la historia de cómo la izquierda chilena se ha logrado reconstituir, ha logrado converger, esa reunión que fue posible porque iba a estar Marco Aurelio, va a jugar un papel en esa, en esa historia. Marco Aurelio fue, fue, muchas, fue muchas cosas, aquí se, se han destacado. Yo quisiera destacar tres. Creo que él fue probablemente el más militante de los intelectuales. Pero creo que fue también el más intelectual de los militantes y agregaría en otro registro que fue también el más chileno de los brasileños. Quiero quiero decirles que Marco Aurelio fue una persona valiente. él eh, su compromiso con Chile, con la democracia en Chile, tomó muchos riesgos. Incluso fue algo, algo irresponsable. Él volvió a Chile, entró a Chile clandestinamente, hay, hay algunos que conocen la historia, en eh, los tiempos eh, de la peor eh, represión de la dictadura. Entró, por cierto, con pasaporte falso, y si hubiese sido detenido, hubiese sido claramente hombre muerto, probablemente desaparecido. Pero era valiente, creo que fue también, y se ha dicho aquí, un, un gran vividor, alguien que era alegre, amante, sin lugar a dudas, de la buena comida, amante del buen vino, un gran conocedor de los vinos del mundo y un buen conocedor también de los vinos de los vinos chilenos. Creo que fue también un gran optimista. A veces incluso un poquito ingenuo, a veces. Creo que el golpe contra Dilma lo tocó muy profundamente. Él consideraba y creo que tiene toda la razón que el golpe contra Dilma era lo más grave que había ocurrido en América Latina desde el golpe contra el presidente Allende en Chile en 1973. Marco Aurelio tenía en el cuerpo, tenía tres golpes. Golpe en Brasil, en los 60, golpe en Chile y posteriormente nuevamente golpe en Brasil. Es mucho. Es harto para soportar. Tenía también un gran sentido del humor. Son muchas las anécdotas que uno podría contar de él. A mí hay una, ojalá que se entienda bien con mi español, que la encuentro muy buena. Él, para describir a los poderosos de Brasil, decía que para estos poderosos de Brasil... Escrúpulos, Escrúpulos, era solamente una isla griega, no tenía más significación. Bueno, como aquí se ha dicho también, los últimos años los, de, los dedicó a, con todos sus mejores esfuerzos a esta tarea enorme, importantísima que es la integración latinoamericana, la integración sudamericana. Sabemos todos que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tiempos muy difíciles en Brasil, tiempos muy difíciles en Chile. Pero siento también que pueden venir cosas nuevas. Hay movilización en Argentina, va a ganar Andrés Manuel López Obrador en México. Se aprobó una ley de aborto en Argentina con una fuerte movilización. Están pasando cosas. Y en esa lucha, que es la lucha de Marco Aurelio, sin lugar a dudas nos va a hacer mucha falta y lo vamos a echar mucho, mucho de menos. Gracias. passar agora a palavra para a professora Marilena. É, eu, primeiro, eu tinha dito para a Reiko que eu não ia falar, que eu não ia ter condições para falar. Mas ela não prestou atenção e me pôs aqui para falar. E eu não tenho condições porque eu ainda não fiz o meu luto. Eu não consigo. Na hora que nós estávamos vindo para cá, eu disse ao Michael... Na minha cabeça, eu estou indo encontrar o Marco Aurélio. Não, eu ainda não registrei que o Marco Aurélio não está aqui. Então, falar é muito difícil. Né? Há, há duas coisas que eu, que eu gostaria de dizer. Bom, em termos de tempo, eu o conheço há menos tempo que você. Você 50 anos, eu 40 anos. Mas é uma vida. Né? E, e, e o que temos em comum é... Nós vimos em 1954, nós vimos em 1961, nós vimos em 1964, nós vimos em 1968, e eu pensei que a gente não fosse mais ver nada. E nós estamos vendo o que estamos vendo. Então, é, é, é, você tem toda a razão, é muita coisa para uma vida só. Queria lembrar também que a última vez que estivemos juntos, não faz, foi pouquíssimo, acho que um mês ou dois antes dele morrer, ele fez um almoço, um banquete, que ele fez do começo ao fim. Não é? Porque ele era, em matéria de gastronomia, em matéria de, de conhecimento dos vinhos, não era que o Marco Aurélio fosse um gourmet, Marco Aurélio era um sábio com relação ao mundo da comida e da bebida. Ele tinha prazer na, na, na, nessa reunião que se fazia, né? então, que vem de, de, de, da antiguidade, em que você se encontra para comer e beber. E é comendo e bebendo que você conversa. Isso era constitutivo dele. Né? E, então, esse almoço ainda está tá muito aqui para mim. Né? E eu tenho dificuldade de, de não estar lá. Eu queria fazer duas observações, uma do ponto de vista da personalidade do Marco Aurélio, que já foi mencionada aqui, e uma outra. Do ponto de vista da personalidade, aquela foto que foi com que acabou também o vídeo, ela diz tudo. O Marco Aurélio era a figura viva da irreverência. Era por isso que ele era capaz de lidar com as questões do poder. Ele era capaz de lidar com as questões do poder porque ele não tinha o menor respeito pela classe dominante brasileira, pela classe dominante em geral, mas pela classe dominante brasileira menos ainda. Então havia uma irreverência cáustica. quando ele se referia a isso que, para nós, aparecia como dureza, como insuportável, como sacrifício, to todas aquelas maneiras trágicas de lidar com, com esse horror que é a classe dominante brasileira. E o Marco Aurélio era capaz daquilo que é, é o que destrói uma classe, que era a total irreverência, o total desrespeito, por isso que é o horror que manda nesse país. Então esse traço e esse esse jeito que está ali, né, foi foi uma foi a, do ponto de vista da personalidade foi o traço que mais me marcou no Marco Aurélio, porque foi com ele que eu aprendi a não olhar para o alto com temor e respeito, mas a olhar para o alto com desrespeito, irreverência e destemor. Isso eu aprendi com ele. É uma figura. É, tem uma a cada século. A minha segunda observação, com a qual eu vou terminar a minha fala, eu concordo inteiramente: o mais intelectual dos militantes e o mais militante dos intelectuais. A única figura que eu considero comparável à do Marco Aurélio em termos do conhecimento histórico e político do século XX, é Robson. Ele é o único que está face a face com Robson. Ele conhece tudo. Ele conhece toda a política, e toda a cultura e toda a história europeia, ele conhece toda a política, toda a história e toda a cultura das Américas. Quanto à África, eu não sei o que ele sabia. Mas das Américas e da Europa, ele sabia tudo. A única figura que atravessou o século XX capaz de compreender essa totalidade mundial, econômica, política e cultural, foi Hobbes Ball e Marco Aurélio Garcia. E, com isso, eu termino. Eu passo agora para, para o Leon. Deixa eu ver como é que a gente faz para chegar o microfone até ele. Boa noite a todas e todos. Vou falar pouco depois de, de tantas falas. Eu queria, primeiro, claro, saudar a iniciativa da Fundação Perseu Abramo de ter organizado esse primeiro dos três livros da coleção, de organizar esse lançamento. A importância que é ter instituições como a Fundação Perseu Abramo, preservando as ideias e as paixões também de pessoas como Marco Aurélio e tantos outros que dedicaram a sua vida à construção de uma sociedade mais justa no Brasil e na América Latina. Então... É, primeiro registro que eu queria fazer, esse em seguida, eu queria registrar também, acho que muitos já fizeram, né? mas a, a ajuda fundamental de... Quer dizer, como é importante ter companheiros de trajetória, de vida, de militância, de trabalho, como os que estão aqui hoje e que se empenharam e ajudaram para que esse livro acontecesse. É, o meu compatriota Carlos Ominami, cuja simples presença aqui é, me emociona profundamente, e é, o Bruno, o me falou de irmãos, eu, o Bruno, que tem até Garcia no nome, né, é um irmão, é, muitos já foram mencionados, a Vera Soares, o Jorge, a Sueli, é, mas também o Paulo Rodrigues, né, é, que são pessoas que foram fundamentais, nesse ano que passou, né, para ajudar, é, que eu pudesse ajudar de alguma forma, né, modestamente, na construção do livro, que eu tivesse condições para isso, para ajudar também no trabalho do acervo, a minha companheira Adriana, que ajudou muito a ficar olhando os documentos e, e tentando organizar alguma coisa né para a vinda da, da Unicamp, enfim. Então, esses são aquilo que os franceses chamam os compagnons de route, e que o Marco Aurélio, com alta ironia, ele também chama às vezes de compagnons de route, né? que é, para muitas situações se, se, se aplica, inclusive agora. Né? É... Eu cresci numa casa cercada de livros e de muitos jornais, né? de muitos jornais muito acima da capacidade de, de armazenamento né? razoável, tanto que é, alguns é, isso tinha metade da cama, é, sobretudo depois que, que a minha mãe morreu, né? ela foi é, substituída por algumas pilhas de jornais, na cama, pelo menos, lá em casa. né? Enfim, não, não, né? teve outras formas, claro, mas essa era mais evidente para mim. Né? É, e, e os sustos, algumas madrugadas, porque as pilhas de jornais eram muito altas e algumas despencavam na madrugada. Né? E a gente acordava sobressaltado, não, era só uma pilha de jornal que tinha caído. Né? Eu acho que o que eu vou mais é, sentir falta da casa... né? É, é essa sensação de que nós morávamos no mesmo prédio recentemente, né, ultimamente, então eu ia muito lá, mas qualquer visita lá nunca era uma visita banal. Quer dizer, não dava para passar lá para pegar uma chave ou alguma coisa, uma conta para pagar, porque, quando você caminhava, o deslocamento do ar levantava alguma folha... <risos> de jornal, ou alguma carta, um e-mail impresso que fosse, e ele caía no chão e você era obrigado, então, a se agachar e pegar. E era sempre muito interessante. Era sempre muito interessante. Ou eram notícias de 15 anos atrás, estavam ao lado de um e-mail que podia ser de 20 dias atrás, alguma articulação política com o Celso, ou com o Dulce, ou com o Ominami, enfim. Né? alguma discussão intelectual com a Marilena, enfim, o que fosse, era sempre muito... Então era difícil sair, porque você ia caminhando, e aí encontrando outra coisa, e você olhou, e ali tem um livro, puxa e puxa o livro, e tem um marcador no livro. É, eu cheguei a pensar... É, a vontade que eu tinha, se eu tivesse alguma veleidade artística, era fazer uma instalação, sabe dessas... Uma instalação, que tivesse uma sala grande que reproduzisse, de alguma forma, esse, esse ambiente que ele claramente escolheu né, criar, para viver e para trabalhar, né? Porque depois, evidente que isso era tema de muitas discussões domésticas, né? Porque havia uma certa incompatibilidade né? entre a vida doméstica e esse e esse caos. Mas depois de tantos anos a gente aprende que não era simplesmente a falta de tempo ou enfim a dificuldade de se organizar. Que é claro, isso era uma era um esforço deliberado de manter de alguma forma a passagem do tempo perto, né? perto, presente e, e, certamente, esses encontros que eu tinha a todo momento com o passado, ele tinha a todo momento, era essa forma dele, dele trabalhar, é, a cena clássica do meu pai trabalhando era ele de mocassins, né? é, meia social, trajes menores, né? sentado na mesa, recortando jornais e a TV ligada sempre né? na CNN. Ultimamente, ele tinha diminuído bastante a frequência da Globo News por razões óbvias. Né? Mas então essa era a forma que... E sempre que ele precisava escrever algum texto, tinha algumas horas desse aquecimento e dessa, e dessa preparação. Então, para mim, fica muito claro que essa, essa era, esse era o modo de vida, a maneira como ele escolheu viver e trabalhar. Eu acho que o... Eu tenho muito carinho de ter herdado, acho que uma parte dessa irreverência de que a Madalena falou, né, é, é, que ajuda muito. Isso ajuda muito a viver. Né? É, de fato, é muito mais fácil viver assim. É, uma das grandes, eu, enfim, muitas alegrias do Marco Aurélio ao sair do governo e vir para São Paulo, a alegria no sentido de recuperar a vida pessoal, claro. Não me entendam mal, né? que foi no meio de uma enorme tristeza, mas, enfim, do ponto de vista da vida pessoal, recuperava algum espaço maior. E ele pegou toda a coleção de fotos de reis e rainhas que ele tinha recebido como presente, autografados, né, ao longo da sua vida diplomática, né, e é, porta-retratos bonitos, e botou tudo no lavabo de casa. Né. <risos> Então, é, e ele queria fazer isso em Brasília há muito tempo, mas ele diz: não, em Brasília eu não posso fazer isso. Agora, em São Paulo agora vai ser, é, vai ser, vai ser assim. Né? É, e a, a outra coisa que que, que ajuda muito é, é que eu cresci com uma parte né, desses desses golpes. Então, eu nasci em 72 no Chile, mas Sou filho de uma mãe e um pai, Elizabeth e do Marco Aurélio, que foram absolutamente convictos militantes, pessoas que colocaram seu trabalho, a sua dedicação e as oportunidades privilegiadas que tiveram na sociedade brasileira a serviço da luta social, da militância política, sem nenhuma dúvida, com uma coisa absolutamente natural. Então, isso, para mim, eu espero, né? eu sinto que eu tenho incorporado isso de forma natural e isso ajuda muito a viver em momentos como esse, porque não há outra vida possível. Então, por mais que a gente desanime diante dos reveses, não há outra forma de viver. Eu aprendi assim, não, não houve outra vida para mim. E vários de vocês aprenderam de formas muito mais duras de que essa é a forma, essa é a maneira de viver. Então, eu espero que isso, um pouco de tudo isso, esteja nesse primeiro volume, no segundo e no terceiro, e possa circular entre nós que aqui estamos, né, vivos, trabalhando e lutando. Uma última coisa, eu me dei conta que o Marco fez uma última, uma última piada, né, uma última blague com com muitos de nós e, e foi ao no no dia que a, a valorosa e grande equipe lá do arquivo veio buscar é, o acervo lá em, lá em casa, né. E isso foi planejado meses. né? Eles fizeram uma visita, tiraram fotos, estimaram a quantidade, etc. Telefonemas, vai, volta, não sei o quê... Blá, blá, blá. Bom, e depois de um dia inteiro de trabalho, deu para levar metade só. Então, o Marco ganhou essa. Ele disse, olha, não é assim, não, vocês não estão pensando que vai ser fácil, num dia só, leva embora todo, em caixota e leva embora toda a minha vida. Não vai ter que ter uma segunda visita agora, em julho, para completar esse trabalho, porque de longe não foi suficiente o que a gente tinha planejado. E é isso. Então, obrigado pela paciência obrigado pela homenagem. Eu, quero, eu agradeço o nome da diretoria e ainda bem que você falou da sua irreverência, porque eu ia citar exatamente essa questão do senso de humor, que parece que realmente é hereditário. Né? E agora nós vamos abrir para algumas intervenções, algum amigo que queira falar. E muito brevemente, para uns três minutos. Vamos lá? É. Então microfone... Sem lembrar que está transmitindo. Não é? É. Nós estamos com transmissão. Seguramos. Pode. Oi, obrigado, Rosane. Eu sou Ricardo Azevedo, eu fui presidente da Fundação Perseu Abramo, e eu trabalhei, eu sou colaborador do Macorélio há 40 anos, mas eu trabalhei com ele de 2011 a 2014, no governo Dilma, eu era assessor do assessor. Ele era assessor da Dilma eu era assessor dele. Né? E eu queria contar para vocês um episódio que me impactou muito. É, houve a posse do presidente de El Salvador, o presidente eleito, que agora me foge o nome, é o sucessor do Maurício Funes. Oi? Seren. Seren. Seren. Salvador Sanchez Seren. E nós fomos representando o governo brasileiro, Marco Aurélio, e eu fui como assessor do Marco Auré. E nós chegamos em San Salvador, e naquele mesmo dia, por coincidência, morreu a mãe do Maurício Funes. Então foi suspenso, a posse seria no dia seguinte, mas ia ter um banquete presidencial oferecido no Palácio pelo Maurício Funes, à noite. Né? E, evidentemente foi suspenso o banquete. Então, nós fomos é, até cumprimentar, até o velório, cumprimentar o Maurício Funes e a Wanda, mulher dele, companheira brasileira. Né? É, cumprimentamos e depois, tinha sido suspenso o banquete, e aí nós fomos, então, para um, a embaixada brasileira, tinha reservado uma mesa, um dos pouquíssimos restaurantes é, de nível, entre aspas, de São Salvador, né? para a gente jantar. E, ao entrar nesse restaurante, é, nós entramos, o Marco Aurélio estava na frente, e tinha uma mesa onde estava o príncipe Felipe de Bourbon, que imediatamente se levantou e disse, Marco Aurélio que prazer em vê-lo. E o príncipe, que tava, era o mais mal vestido, ele estava de jeans, não estava de terno, de, não, estava de jeans e uma blusa, levantou e foi cumprimentar o Marco Aurélio. Diz que prazer em vê-lo aqui, não sei o quê. Popopó. Isso foi numa sexta ou quinta, quinta ou sexta-feira à noite. No domingo, o rei Juan Carlos abdicou, e na segunda, o príncipe... Virou o rei da Espanha. E ele saudou o Marco Aurélio. Ele levantou para ir saudar o Marco Aurélio que entrava. Então, para mim, aquilo foi. por... O Marco Aurélio é importante para caralho. Foi a minha. O companheiro aqui. Nós estamos com transmissão ao vivo, então eu peço que, que se apresente para, para, os nosso, para quem está, os nossos internautas e pessoal. Eu sou Walter Sorrentino, boa noite a todos e a todas. A mim bastaria me irmanar as palavras de todos e todas aqui presentes, mas eu gostaria muito são palavras de celebração à memória de um homem, de uma vida. De um legado, de uma produção teórico-histórica, que marca toda a esquerda brasileira, sem a menor sombra de dúvida. Mas tomo a palavra para dizer que eu gostaria muito de que vocês considerassem esta a homenagem de todos os comunistas do PCOB. Está aqui presente também José Reinaldo Carvalho, que também é da direção nacional, e também dessa Fundação Irmã, que é a Fundação Maurício Grabois, que é parceira em toda a linha da Fundação Perseu Abramo. O que eu posso dizer é das lições que eu retive com a convivência insuficiente para mim, para meu aprendizado com Marco Aurélio Garcia. Conheci Marco Aurélio Garcia como um homem capaz e que nos faz muita falta ainda hoje, de uma reflexão estratégica. Alguém que não abria mão da totalidade, não era capaz apenas de pensar as partes como política. Política com P maiúsculo. Não é? E isso deu uma grande contribuição à esquerda, acredito até mesmo que isso se faz ainda mais necessário hoje, porque a situação que nós vivemos e as próprias pressões sobre a esquerda brasileira muitas vezes nos levam a esse rebaixamento que a política brasileira está produzindo em nosso país. E mais do que isso, a capacidade de transformar isso numa estratégia política. São poucas as pessoas capazes disso na esquerda brasileira. E uma estratégia política com rumo, com orientações e que foi vitoriosa, né? Ele esteve presente em todas as vitórias que foram alcançadas nesse período, por testemunho meu, uma enorme clareza de traçar rumos e caminhos para transformar aquelas reflexões em prática com um enorme legado ao país, com essa capacidade imensa de cumprir um desígnio histórico. Então eu saúdo no Marco Aurélio o desígnio histórico que ele cumpriu, ou seja, a democracia, a inclusão social, da cidadania ao povo brasileiro como uma etapa ou uma fase de um processo de transformação que se quer muito mais profundo, muito mais duradouro na direção do socialismo. São poucas as pessoas. Eu aprendi muito com isso. É eu posso dizer que aprendi com Marco Aurélio uma coisa um pouco mais estranha, porque em todas as campanhas, lá estávamos nós do PCdoB, eu participei de várias, desde 89, no Comando, e uma delas, que eu não preciso dizer qual, porque todas foram com Lula ou com Dilma, né? Walter Palmar estava presente, Marco Socol e muitos outros, eu percebi o seguinte, nem sempre era possível superar as contradições que naturalmente emergem e se impõem ao fazer política em qualquer momento, mas ele tinha uma enorme capacidade de dissolver as contradições. Aquilo me, aquilo me impressionava. dissolvendo no bom sentido, a transformando em consensos progressivos que iam se somando a cada passo, mas nunca perdiam um rumo. Isso foi uma lição muito importante para mim, e acho que para todos que conviveram com ele. Infelizmente, não pude conviver, porque também gosto de vinho, e aprender com ele a arte do bem comer e do bem beber. Mas saúdo e celebro a memória de um homem extremamente culto, e ano no trato, fino, de uma cultura universal, iluminista, a serviço de uma causa muito consciente, e muito coerente. Eu acho que é isso que faz falta e seguirá fazendo falta. Ele nos serve como exemplo exatamente por isso. Até porque eu vejo um bom astral, e termino, nesta celebração, acho que a celebração de Marco Aurélio Garcia deve ter um bom astral, porque nos estimula, e esse estímulo é mais necessário do que nunca, porque nós podemos ousar vencer de novo em outubro de 2018. Estejamos à altura, então, da memória de Marco Aurélio para construir mais essa vitória, porque todos os golpes que sofremos, ou que ele viveu, já nos ensinaram, nós sabemos quem são eles, sabemos onde estão, sabemos o que pensam, sabemos quais são os seus descompromissos com o Brasil ou com a América Latina, nós temos condições de combatê-los e ousar vencer. Acho que Marco Aurélio nos estimulará nessa jornada. Obrigado. Walter. Depois o companheiro, depois o Bruno. Bom, boa noite a todos e a todas. Felizmente, a Mônica Valente não está aqui. Se ela tivesse certamente, ela faria o que eu vou fazer aqui, que é, em primeiro lugar, registrar que, na América Latina, companheiros e companheiras do Marco Aurelio Garcia, dirigentes de partidos políticos que participaram da criação do Foro de São Paulo, sentiram profundamente a falta dele e... Honraram, então, honrando a memória dele, certamente a reunião do Foro de São Paulo, que vai ocorrer agora em Cuba, vai registrar é certo? uma homenagem a ele. Era uma figura muito importante. Eu fui testemunha de vários episódios em que a chegada dele em reuniões do Foro de São Paulo era uma, um acontecimento. Número um. Número dois. Do ponto de vista estritamente pessoal, sempre me chamaram a atenção, me chamaram a atenção três características nele, que eu não sei se as pessoas que estão aqui vão compartilhar isso, mas a mim chamava a atenção, e como nós estamos numa uma homenagem. Certo? Primeiro, é, era um ateu anticlerical, tá certo, muito firme, e eu fico muito feliz de ter gente assim. Tá certo. É, em segundo lugar, era uma pessoa que adorava o Lula, adorava o Lula, tinha um enorme respeito, mas eu me lembro de um dia em que o Lula fez uma crítica qualquer sobre uma pessoa que passasse dos 60 anos e continuasse de esquerda, não era bom da cabeça, e ele dizia, então eu não sou bom da cabeça. Ele era uma pessoa muito firme nessa coisa de ser um homem de esquerda, de não ter dúvida a respeito disso. E, em terceiro lugar, sempre foi uma pessoa que compartilhou a ideia do socialismo. Para cada um aqui, o socialismo pode significar uma coisa diferente, mas houve épocas em que se afirmar socialista era um valor inestimável e ele era uma pessoa com as diferenças que a gente possa ter, que era uma pessoa do lado de cá, que sempre teve clareza sobre o que isso significava. Então é isso que eu queria falar, simplesmente, para homenagear e nada mais. Muito obrigado. Eu não sei se consigo falar... Eu e o Marco Aurélio, Paulo, outros aqui também, tivemos um, uma longa história em comum. Eu e o Marco Aurélio temos uma relação de amizade, uma relação familiar, uma relação política, uma relação militante, uma relação de trabalho, ainda que nunca trabalhei com ele, mas exercemos atividades comuns, por 52 anos. Eu conheci, eu tinha 16 anos, estava começando a minha militância no Colégio de Aplicação, em Porto Alegre, quando eu conheci a Beth e o Marco Aurélio, e assisti a aulas com a Beth. Nós tínhamos uma diferença de idade na época extraordinária. Eu tinha 16 anos, o Marco Aurélio já era formado na universidade, já estava no Rio, indo e voltando, mas, sobretudo, no Rio, como vice da Uni. Depois vereador, na época era falado que era o vereador mais jovem da história gaúcha, depois não sei se ocorreu outro. E aí a vida nos levou sempre em caminhos comuns. Nós militávamos no começo no Partidão, depois passamos para a dissidência, fomos para o POC, do POC... Ele foi presílio, eu fui para a cadeia. Nós nos reencontramos no Chile, militamos no MIR juntos, em grande parte porque, quando eu cheguei no Chile, ele já era um militante do MIR, e eu acabei me integrando ao MIR. Fomos, depois do golpe, para o Chile, Fomos morar juntos, no mesmo prédio, fui no seu apartamento que você tinha morado antes, e continuamos militando no MIR. E tivemos a experiência, o Marco Aurélio foi primeiro, depois fui eu, de ir clandestinamente ao Chile. Foi uma. Eu lembro de, de nós fomos. Juntos, sem irmos juntos. Porque eu fui até a capital da Bélgica, Bruxelas porque ele saiu de Paris de barba, e o documento que ele tinha era sem barba. Então, ele tinha que sair de Paris, eu precisava voltar com o documento legal dele, e ele seguia adiante com o documento frio. Só que nós tínhamos que fazer a barba. E convenhamos que não era fácil fazer a barba na rodoviária, nem na. No, no, nós fizemos na, rodo, no, na rodoviária. Embora nós não tivéssemos ido na rodoviária, nós descemos de avião e ele ia pegar o avião, mas nós não queríamos fazer isso no aeroporto, porque podia. Alguém podia ver alguma coisa assim. Mas eu não vou contar essa história muito longa, porque são muitas as histórias para contar. E, depois do, do golpe do Chile, fomos para a França, milit... continuamos militando no MIR. Pouco a pouco, o Éder e o Marco Aurélio, sobretudo, puxaram a discussão sobre o Brasil de novo. É verdade que a situação no Chile estava ficando muito difícil, os companheiros todos que estavam em Buenos Aires tinham sido dizimados, e estava na hora de voltar. E eu voltei um pouco antes, ele voltou em 79, logo depois da anistia, ele foi lá para casa. É, o Leon e a Bete... Digo, o Marco Aurélio e a Bete ficaram no apartamento de cima do Alonso, e o Leon ficou no nosso apartamento conosco. E aí começamos a discutir militamos junto no PT. O Marco Aurélio é uma figura única. Se lá atrás os oito anos eram um absurdo, e davam uma distância, e davam, não vamos nos iludir, ao final não faziam diferença nenhuma. Né? Ele ter 76 e eu 68, não faz, não faz muita, muita diferença. Né? E, ao longo desse tempo, nós conseguimos, eu acho que algo único, que foi manter a amizade. Nós nos frequentamos em todos os momentos vividos. Inclusive, por exemplo, quando estávamos no governo, quando o Marco Aurélio foi para o governo, em 2003, como assessor especial da presidência da República para as relações internacionais, ele já vinha de um longo trabalho internacional como secretário do PT. E eu fui para o governo, para a Caixa. E nós continuamos nos vendo todas as semanas, que dava quando ele não estava viajando, e conversando, conversando sobre o governo, conversando sobre a família, conversando sobre a saudade de São Paulo, veja só. Dois gaúchos que sentiam saudade de São Paulo. E, ao longo de todo esse tempo, eu, eu aprendi muito. Porque aqui foi falado várias coisas, características do Marco Aurélio, que muitos de nós temos alguma delas mas somar todas elas numa só pessoa é algo já não é fácil. Né? Falou-se do otimismo. Ele sempre foi uma pessoa otimista. Eu queria ver o otimismo dele hoje. Não seria fácil, mas ele sempre foi uma pessoa otimista. Ele sempre foi uma pessoa que buscou fazer o acerto político, mesmo com muita divergência, e mesmo ele sendo o divergente, não acreditando naquilo que o... com quem ele estava negociando. E, às vezes, com adversários. Não é negociar a política do PT dentro do PT. Essa também não era fácil, mas... <risos> Às vezes, eram com adversários. Né? A outra característica que falaram dele é o, é o humor. O humor do Marco Aurélio era algo fora de série e que misturava essa ideia do humor e da crítica com cima. Eu, eu vou contar mais uma e cai fora. O, o, uma vez, em nos Estados Unidos, nós tínhamos ido encontrar numa das primeiras vezes com o Cuauhtémoc Cárdenas. E nós estávamos sentados em volta de, um, de uma mesa grande num restaurante mexicano, de comida mexicana, que o Cuauhtémoc e os amigos tinham nos levado. E era o Cuauhtémoc, mais dois ou três mexicanos, o Lula, o Marco Aurélio, eu... Eu acho que o, o jornalista, o coach. coach, e os mexicanos são muito formais, os amigos mexicanos do qual tema falavam o tempo todo o senhor Engenheiro Cárdenas, o senhor Engenheiro Cárdenas. E eu olhava para o Marco Aurelio, o Marco Aurélio olhava para mim, uma hora o Marco Aurélio não conseguiu mais, e começou, Senhor Metalúrgico Lula. E de tanto ele repetir, ele Senhor Metalúrgico Lula, os mexicanos entenderam que algo estava errado e que nós não tínhamos essa concepção mais formalista. E aí criou-se uma relação muito íntima. Eu sinto muito, que o Marco Aurélio não está aí para ver a vitória do labrador no México. Dobrador, desculpe, labrador. <risos> Mas eu acho que ele sentiria, ficaria numa felicidade extraordinária é? de ver essa possibilidade, eu acho que essa possibilidade é grande de acontecer no México, numa situação como a gente está vivendo. Eu fico por aqui. Eu quero, antes, parabenizar a Fundação. Eu acho extraordinário a iniciativa e levar a cabo, às vezes, com uma certa dificuldade. O Bruno, que trouxe, ajudou a compor os textos, sabe disso. Eu quero dizer que aqui tem muitos amigos e pessoas que viveram diferentes fases do Marco e que sabem um pouco de tudo que nós falamos aqui, cada um com a sua, com a sua experiência. Obrigado e desculpe, falei demais. Ô Bruno, você estava inscrito. É... Nós vamos, encerrar, é, nós vamos encerrar essa roda de conversa com o Bruno. Pode dar uma É, pessoal, boa noite. É, não, eu, eu, é, eu não vou falar protocolarmente também, eu tenho dificuldades, e tudo que eu falar do Marco Aurélio sempre vai ser pouco, eu não, sempre vou achar que eu falei pouco, então eu só vou aproveitar a onda e vou... Eu pensei em... Uma coisa que talvez não tenha ficado, de tudo que foi tão maravilhosamente dito, é, é eu tive um privilégio inacreditável de ter convido com ele no dia a dia, de trabalho por 12, 13 anos, 14, nessa aventura que foram os governos, nossos governos. E, e, e uma coisa que não foi dita, o Macorelli era isso, ele era respeitado, idolatrado, é, admirado pelos presidentes, pelos ministros, pelos, pelo príncipe que virou rei, e Macaurelli era idolatrado pelos funcionários do palácio. Era idolatrado os motoristas, o pessoal da limpeza, era uma coisa indescritível. assim a, O carinho, tinha motorista que queria que ele fosse o candidato a presidente da República. tá, tá para ti, professor, lembra? Era uma coisa incrível. Então eu queria registrar isso, que eu acho que talvez tenha isso de uma maneira muito forte assim mesmo. E, e, e aí, é, e uma coisa de que assim, o que era o nosso. Eu digo isso, o privilégio, o prazer de ter convivido com essa figura, sabe? Eu não vou falar do ponto de vista político, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista pessoal, todo mundo aqui já disse. Eu lembrei de. Alguém me falou assim: conta uma historinha do dia a dia, e eu, eu, são tantas, né? Dá para se for reunir. E aí eu só me lembrei de uma que eu falei: não vou contar. Eu não consultei, o Ricardinho, acho que, acho que não estava ainda lá acho que foi em 2007, mais ou menos, 2008, tinha uma visita do Lula para alguns países da Europa, Eu não lembro exatamente o que era, só sei que estava no... tudo programado, estava acertado a sair, estava acertado a dar a volta, e a gente tocando a nossa vida lá. E aí, no meio da história, surgiu um convite da organização de um jogo de reinauguração do, do estádio Wembley. Lembra dessa história, Léo? E aí... No meio da, da história, tinha coisa da Copa, tinha um encontro, que eu não me lembro quem era o primeiro-ministro. Eu sei que o Lula resolveu esticar um dia a programação, passar por Londres, assistir a, a inauguração, fazer a visita a Londres. Isso mudava toda a nossa programação seguinte lá em Brasília. No meio desse negócio, o Marco Aurélio liga e fala assim: Ó, oh, Brunowski, derruba tudo aí que vai mudar. Aí você já. Aquela coisa, bom, vamos. Vai dar tra... Sempre dá trabalho, agenda <risos> sempre é muito. E aí eu já fico aflito querendo desligar o telefone logo para já começar a, a refazer. Aí ele começa, o Bruno, aí eu já, hum, lá vem. Né? O Bruno, é o seguinte, tem uma história que vai sair um avião, parece vai ter que ter um escave a mais, porque ele vai ter agenda em Londres, e, e vai sair um avião reserva e, e parece que tem uma equipe, você não quer vir? Você não quer entrar na equipe, eu te coloco, você vem, ajuda a montar e assiste o jogo. É uma "Cara, para, mano, eu tenho um monte de coisa para fazer, não, não me enche. Não, tipo, vamos lá e, e, e ele levava essas coisas e essa conversa foi, foi durando e ele não desligava. mas agora, eu tenho que desligar. Até um determinado momento que ele virou assim e falou assim, mas agora ele é, falou, Bruno, é a última vez que eu vou te perguntar. Você quer? vir a Londres? assistir? Eu, aí eu fraquejei e falei, quero. Aí, do outro lado eu só escuto assim uma voz. Vai ficar querendo. Isso era a nossa. Era assim, no meio da, do caos. Eu só queria contar uma história e celebrar esse cara. Obrigado. Viva o Marco Aurélio. É. Você não pode fazer um agradecimento? Claro. É bem curtinho. Eu quero agradecer ao Macaurelli e ao Macos. Gente, vamos Foram os dois bem? primeiros columnistas da Carta Maior. Oh. Então. E o Marco Aurélio e o Éder criaram uma revista no momento em que o PT estava em grandes confabulações a respeito do seu próprio destino e seria assim assado. E. Tomaram foram tomadas algumas decisões na cúpula dirigente E aí o Marco Aurélio e o Éder criaram uma revista que se chamava Desvios <risos> Bom, é, agradeço.